Sou, não, sua, quem não sou? Não sou. A o sorriso recaminha para a crença. <risos> <risos> É sério, É sério, vi. É... Quando entrei na casa dele, lembrei da placa. O carrinho é longo, a estrada é deserta. Eu tinha uma com a frase. Lugar de dragão é na caverna. Uma tranca em pó, dias de nó, lança. Mascar o bafo, massageando travesseiros. De uma hora pra outra, encaixou da mesma forma que antes, nada é puro. Como era aquela coisa que você falava? A do sal. O deserto é o ninguém da paisagem. Perverso é o controverso do avesso, ninguém é o deserto da pessoa, ninguém fica à toa. Silêncio é o ninguém da palavra, poesia, descrição da miragem, ninguém é o silêncio da pessoa, ninguém ri à toa. ponto onde me levanto até o final do que existe, centro e raio de um círculo divisa do meu limite, desde o esperma do meu pai fecundando a minha mãe desde antes do nascimento, fato esse já sabido até muito depois de morto, fato desconhecido, de dentro do pensamento na cabeça meu sentido até onde a voz alcança e meu grito entra em ouvido. De onde eu me reconheço, sabendo tudo que sei, incluindo o que não sei e aquilo que saberei. Eu canto a nova divisa, tudo é de todo mundo. Eu desigual de você, você desigual de mim. Dançando uma mesma roda, sambando para o mesmo fim. Thank you.